Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado. Hoje é dia 1 de abril de 2021. Uh, dia da mentira, né? Que não é dia da mentira também, é claro, né? Estamos aqui, primeira mão, jogando Outriders. O game foi lançado hoje, literalmente hoje. Uh, à tarde, é claro. Para todas as plataformas. Estou jogando na plataforma do Xbox, pela vantagem do Xbox Game Pass. Glória! Glória! Então, consegui <coughs> Consegui até essa vantagem Então, primeira mão pra vocês aqui Old Traders. e antes de mais nada Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Meu nome é Anderson, é só me procurar Pelas redes sociais que você vai me achar Em todas elas, só procurar por Pixel Quebrado e ficar por dentro Da programação aqui do canal, beleza? Cara, é... Era pra jogar Cyberpunk hoje, mas Eu esqueci que esse game ia ser lançado Hoje, então assim, eu vou fazer Um, é... eu vou alternar os dias de Cyberpunk e para pra gente curtir os dois games, porque os dois games são bons. Claro que o Cyberpunk, pra quem tá acompanhando as lives, as lives, vê que o gráfico no Xbox aqui, console de base, tá uma bosta, né? Mas enfim, o jogo é divertido, dá pra curtir o jogo, dá pra jogar. Então eu vou fazer essa mescla de Outriders com Cyberpunk. Alright, beleza? Deixa eu só terminar aqui de fazer umas... Um togetherzinho. Ah, tá tudo certo, né? Microfone. Tá meio alto, né, cara? O som, ou não? Acho que tá tudo certinho, sim. Ah... Deixa, eu aqui. Deixa eu baixar aqui. Mano, joguei a versão demo dele para conhecer o jogo, mas eu não fiz uma transmissão E não gravei gameplay Então vocês vão acompanhar com exclusividade O game completo, tá? Curti o jogo, achei da hora a, a demo, acho que vale a pena A galera olhar E jogar Quem tiver oportunidade, porque é muito parecido aí Com os games que a gente já conhece Como Gears of War, e Arm of Two é, Mistura um pouco De Halo com Destiny Então assim, é, o game promete e legal que tá tudo em português, cara. Tudo em português, dublagem, tá tudo muito, muito legal. E vamos ver se a galera vai curtir. Deixa eu ver, tá tudo certo. Aparentemente tudo certinho. E aí, Farley, tudo bom, meu rei? Como é que tá, vossa senhoria? Você tá melhor, meu Meu bom amigo? É... Não, cara, não. Não voltei, não. É... Só que eu quis fazer isso hoje, mas... Hum não dá pra falar, né? Você tá ligado que não dá pra falar, porque existe aí uh, contratos gamísticos aí. Mas enfim, né? Então hoje eu tô meio brisado aqui. Vamos ver, tudo certinho, beleza. Bora jogar esse game. Acho que tá valendo. Acho que tá pra gente curtir bastante aqui. parley esse game é um game que foi lançado hoje, cara. É... É um game de ação. Eu acho que você vai curtir. Eu gostei. Joguei a demo dele aqui, offline, curti. Vamos lá, então? Bora lá. Quem que é você? Andex, né? Vamos lá. Espero que você... Hoje, lançou hoje, Farley. Lançou à tarde, cara, ah. se eu não me engano. É que não deu pra fazer live, né? Durante o dia, então... A programação aqui sempre é noturna, né? Eu vi que a galera também... Re... Eu vi que a galera nas redes, meu, andou reclamando um pouquinho Que... É, no Game Pass, né, Farley? Porque não tenho grana pra comprar não, meu truta <risos> é, A galera tava reclamando disso aqui, ó Conexão com o um servidor, mano e vamos ver se vai rolar, porque eu vi que a galera tava reclamando bastante disso. Custa tentar, né? Que eu publiquei que ia fazer Cyberpunk hoje no Instagram, só que mudei de última hora, não avisei ninguém. Que eu esqueci desse game hoje. Vamos. Espero que rode. Espero que logue. Vamos ver. Conectado, boa. Ah, mano, ele já trouxe meu personagem lá da demo hum. Não, não vou continuar o jogo não, cara Vou jogar do zero isso aqui Lobby Eu não curti isso aqui, ó Isso aqui é parecido com mouse, ó Eu não curti isso aqui, mano Cara, como é que sai desse jogo aqui, mano? Ai, notícias, lobby Mano, eu quero voltar eu Quero voltar o jogo eu Quero continuar um novo jogo Um novo jogo, vamos lá Vamos criar um personagem aqui Tá rápido, hein? Nada. Em 24 vezes sem juros. Você tá louco? Não dá não, Farley. Não, vamos ficar com o maluquete mesmo. Mas não vou alterar nada. O nome dele vai ser... Vou colocar seu nome aqui, ó. Sua homenagem, ó. <risos> aqui, ó. Farley Selecionar Selecionei o Farley aqui, ó Iniciar novo jogo. Vamos lá. Tá, tá o Farley aqui? Tá o Farley aqui, ó. Novo jogo. Vamos lá. Como funciona esse jogo? Tu tem que fazer. Rapaz, eu vou descobrir, Farley. Só sei que... Vamos acompanhar junto, porque eu também não sei. Eu sei que eles estão colonizando um novo planeta. E aí a história se desenrola nessa nova colonização. No início aqui vai mostrar. É, eu não prestei muita atenção, mas agora eu vou prestar atenção. Mas eu sei que é praticamente isso. Vamos lá. A Terra morreu nós a destruímos duas naves de colonização foram construídas para nos levar pelo espaço só uma nave conseguiu sair somos tudo o que restou depois de uma viagem de 83 anos estamos na órbita do nosso novo lar O planeta Enoch podia ser mais real, né? Podia falar que seria Alpha Centauri, Alpha Centauri né? Que é a que real, é Que é o que a NASA fala que é o segundo, Segunda Terra, né? Oficial Enoch. Enoch é o nome do personagem da Bíblia, não, né? Então a gente já sabe que o planeta Terra foi pro vinagre. Foram construídas duas naves para nova colonização. Beleza, até aí, tranquilo. Tô aí, hein, mano. O 1 Até que é da hora o lugar, hein? Meu, deixa eu tirar essa minha blusa aqui, mano. Se parece o nosso lar. É isso que me preocupa. E aí, chefe? Vamos lá? Pegou meu caminhão? Atiradores no 3 e no 6, várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se! Goodman, um minuto! Sabe da importância da missão? O Flores já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de meio milhão de pessoas. Se esses Outriders babacas derem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na Terra, gira. Não existe procedimento correto. Atenção, Outriders. Eu sei o que vocês estão. Então, esse aí. Com Não certeza é o babaca, né? E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabeças da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho. Vamos lá. Cara, bem parecido com a Terra, né? Quem sabe, né? A gente encontra... Na verdade, cara, a gente não devia encontrar nenhum planeta. O ser humano devia ficar aqui nesse planeta... Morrer aqui e destruir... A... E destruir não, né? E ele devia morrer aqui, mano. Porque ele, ele não deveria encontrar nenhum outro planeta, mano. Pra gente não destruir. Porque a gente destrói tudo, cara. Que, o que, que a gente faz de bom? Parecido até demais. É é uma ilusão, né? A gente tem muita esperança, né? Que a gente encontre algum planeta bem parecido. Mas é bom nem né, encontrar, Farley. Porque, meu... Olha o que a gente tá fazendo com esse. Perfeito, cara, como é que pode? O único planeta no sistema solar Ou no universo que a gente conhece Perfeito, perfeito E a gente destrói o negócio é meio baixo, né? É, olha os caras, já chega destruindo tudo, tá vendo? Falando, cara, pra que, que existe raça humana, velho? Pra que? Eu vou na frente, Atena. Precisa esticar as pernas. Eu vou na frente. Não quero ver você virar almoço no primeiro dia. É Relaxa, Você não de nada. Capitão. Eu não estaria aqui sem você, estaria enterrado nas cinzas da terra Tá certo, vamos andando Novo começo, vamos lá Pra, pra pagar imposto é. Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado Eu não tinha problemas com o ar da terra, já tinha acostumado <risos> Acredite, vai se acostumar com o ar puro também Na verdade... Um de nós devia ter saído da terra Culpa de sobrevivente Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso Se o motor da caravela não tivesse explodido na terra E matado a maioria dos verdadeiros Outriders Não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles Outriders Não é Outriders Outriders Então falei errado o nome do jogo é Outriders Opa! Nossa, que lugar muito. Que lugar lindo, hein, cara? Olha isso aqui. Parece onde eu moro aqui. Pronto, marcamos o território. Vamos ver o que vai acontecer. Os caras já vão, chegando... Os caras já vão chegar jogando bomba atômica, quer ver? esse jipão aí é chapado hein isso aqui dá para andar aqui na aqui nas perifas aqui sem tomar bala olha que muito louco mas tá muito igual eu esperava bem, um planeta pessoal. com um cenário Tem mais apocalíptico. Cantebert, o perímetro. Quero o e andamento em uma hora. Jakob, você cuida dos testes de munição. Gutman, prepara os scanners para podermos encontrar essas sondas. Outrider, vem aqui. É, faz sentido também, Farley. O time nunca vai saber, né, mano? Aí. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma, caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Jacob e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A ECA confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Sabe, eu cresci na pobreza. Tomara, né? Brigando por migalhas, Perdi ver todo o se... mundo bem antes do fim O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava Nunca esperei viver mais de 20 anos De algum jeito Eu fiquei entre os sobreviventes Não sei nem o que eu estou fazendo aqui Se tudo der certo Vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui. Erguer uma casa. Envelhecer e engordar. Isso Na não verdade, é verdade, né? Pode então. ser um começo, né? Do zero, o né? O negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vou precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tem a chance de construir o futuro. Não desperdice. Vou sair para encontrar Jacob e sua família conseguir ir embora da terra? Vamos, vamos perguntar aqui, né? Mais alguém anos. da sua família conseguiu Sair da terra, capitão? Meu irmão Quase saiu, mas não Congelaram ele Durante a evacuação de Los Angeles Na esperança de parar o sangramento Mas já não tinha esperança Ai, merda Lamento ouvir isso Eu não tive tempo De pensar nisso e a Sarah? Ela tá bem, né? É. A Sarah está lá em cima. Só vão na acordar vida no corpo dela daqui mal, a seis mal, meses, mas irmão... eu espero. Foi na lua, tem minhas dúvidas. Eu. Não tive a chance de te contar isso no meio dessa loucura, mas. Minha menina está grávida. Foi assim que eu consegui o lugar dela. É. <risos> verdade. Promoção de eu eu um, acredito eu acredito, acredito que o cara tenha ido sim. Desde que te mas às vezes lá. eu tenho uma descrença, viu? Mas eu não acredito não, que o cara da tenha, tenha ido. <risos> sim senhor vovô. Vamos sair, vamos lá, vamos vamos vamos vamos fazer o que ele está mandando, né? Vou procurar o campo de tiro do Iago. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas então fique alerta. Vamos lá. Você tem acesso ao um novo registro diário? Tá, tá bom, mas não quero ver isso agora. Vou voltar ao trabalho. Opa. Para falar aqui com. Ah, com o rapazinho aqui. Ó. Tá pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara aí. Tudo certo para o treino da portaria. De pontaria, quer dizer. Aquele último dia na Terra foi um pesadelo. O que você acha do. En... do en... Ah, cara, vamos. Vamos pro treino, vai. Hora de testar o equipamento Mas tipo, se não Quer foi, por que não a voltaram pontaria, mais lá? Já que a tecnologia evoluiu muito Bom, é, sim, sim. Essa é uma das grandes perguntas, né Farley A NASA fala que é muito gasto Pra não ter nada É o que eles falam Mas eu também tenho essa mesma pergunta também. Vamos, vamos começar aqui E outra A tecnologia que os caras é, tinham é é 30, novo. 40 anos atrás teste, Pelo certo. amor de Deus, né Comparado com a de hoje, né? Então, mano, é... é essa pergunta é que muita gente faz, Consegue viu? Um eu, eu, eu, eu por do mesmo lado. Caraca, mano. Carrega aí o bagulho aí, meu truto. É como andar de bicicleta. Experimentar arma auxiliar, ok? Vamos pegar a arma auxiliar. A é boa, não é? Estou me ferrando aqui, hein, cara. Epa Legal, né, esse simulador aqui, né, cara? É tudo imagem holográfica, né, mano? Eita! É. Caixas de munição. Outrider, fala com a representante da ECA. Já achou solda. Vamos lá uh, Nem, não tem dinheiro pra ir pra, pra Lua Mas tem pra ir pra Marte Ah, mas aqui pra Marte não é a NASA, né? É o Elon Musk, né? Que tá Vamos falar com essa minazinha aqui Ai, nossa Isso é lindo Aí, ó, já pode, já é tem um esquema gente, aí com é essa constância. mina aí, ó Aí Você é a Shira, não é? Ai, desculpe Dá pra acreditar nessa paisagem? É tão bonita. Não, não tem como postar essas fotos sem internet. Isso é registro científico. E nós já vamos ter internet nos primeiros seis meses. Fizeram um backup de tudo. Tô curtindo com a sua cara, Shira. Notícias da sonda? Ah, a varredura continua. Eu não sei mais o que fazer, o sinal. E antigamente não tinha essas empresas tem hoje de tecnologia, né? Era só a NASA, o governo é, americano. Que era algum tipo de hoje, de cara, se não fosse assim. pela mas pelas Starships talvez, da vida, a NASA não ia de novo não. Assim, parece que as leituras Agora tá indo sendo outros países, né? É Coreia, a Índia, Rússia, né? Meu. de novo. pessoas a virem pra cá, precisamos dos dados das sondas para provar que é possível. E se a gente não conseguir. A Eca tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Ô, oh, filho você é a mina que deveria saber, né? Qual é o plano da colonização? Vamos lá, vamos aqui, já Como aqui vai é bom funcionar saber a isso a aqui. Colonização? Você faz parte do planejamento, né? Faço. Nós já começamos a desmontar o motor. Precisamos descer ele primeiro. O núcleo deve fornecer energia suficiente é. para fazer a colônia funcionar. Verdade. E quando as cápsulas com civis vão começar a chegar? Em algumas semanas, se tudo der certo. Primeiro, só a quantidade suficiente de pessoas e recursos para fazer a infraestrutura funcionar. Você sabe, água, comida, abrigo. E aí vamos acordando as pessoas do congelamento. Alguns milhares de cada vez, só a quantidade que pudermos alimentar. E aí, um belo dia, você vai estar no meio de uma cidade. Enquanto isso, flores fica lá em cima? A nave foi feita em órbita. A ideia nunca foi pousar. Vamos ter que manter ela no céu até que seja possível viajar no espaço de novo. Um dia. Talvez. O que você acha que a ECA vai conseguir? Vamos Beleza, lá. me diz a verdade. Você acha que a ECA planejou isso tudo Eca. direitinho? Bom, meu pai era da equipe que criou o plano. A minha vida toda ele ajudou a preparar esse dia. O maior empreendimento da história da humanidade. Ah, então foi assim que você conseguiu o lugar na nave? Papai deu um jeitinho? Não. Eu estudei engenharia. Passei anos em órbita. Projetei estruturas. Fiz rebites no casco. Ajudei a construir a nave. Então mereceu o seu lugar. Parabéns. Não. Foi o meu pai. Só não do jeito que ele pensou. Ele cedeu o lugar dele para mim. Ele ficou para trás. Merda, eu sinto muito. Ele estaria impressionado com esse lugar. Mas no fim sou só eu. É estranho não conhecer ninguém aqui. Quando isso acabar, vem ver a gente. Nosso grupo não é tão ruim. Talvez eu aceite o convite. Aí, já tem uma minazinha já para ter um tem aquele sambarilove, né? Ah. Aí, isso devia piscar desse jeito? Ah, ah, ah, oh, é uma sonda Tenner, né? acho que temos um sinal, e perto Excelente trabalho, Outrider Vai encontrar essa porcaria pra gente poder pousar essa belezinha <risos> Outrider, Entendi. legal o nome, né? Ei, hey, é um momento histórico Temos que registrar <risos> Pro registro científico, né? É legal, né, cara? Assim, o uniforme dos caras é legal também. Vamos ver. A jogabilidade é muito parecida com o que nós temos. Tudo... tudo parecido. Espero que... É pra cá? Não, é pra cá. Opa! Estou vendo... Algum tipo de. cara de Caraca. Antes, você já pensou, cara? Se viajar para um planeta. Se encontrar uma forma de vida assim diferente, mano. Que louco que ia ser, né? Você imagina o caos que não ia ser na Terra. Aposto que podem ser domesticados como gado. Aposto que dá para fazer um belo churrasco. <risos> é, os caras já pensam na carne Que isso, é, uns dinossauros aqui Essas vacas estranhas, né? estranhas está tomando sol no meio do caminho Talvez dê pra chegar perto e pegar uma amostra de DNA Não é bem Ah, se assustou Mas cheguei ao objetivo Mano, eu acho que vai dar zica, hein? Se Capitão, achei a sonda Parece que ela pousou com força, mas os dados parecem intactos. Acho que vai dar zica Tem isso aqui, de... mano. Transmitindo para o QG. Bom trabalho, autorider. Espera. Gosta de churrasco, Farley? Eu adoro, cara. Pão de alho Eu adoro isso aí, vale. É, eu acho que vai dar uma zica aqui, mano Se tem animal, com certeza vai dar um bo. Pão de alho é uma delícia, né, mano Nossa em disparada Tá, ele tá prendendo os comandos ainda Deixa eu ver, não tem barra de... Tem barra de cansar aqui de estamina? Não, então acho que ele corre um pouquinho aí por um longo caminho. Aparentemente, aparentemente o mesmo queijo, coalho, queijo. Eu não curto muito, não, Fale O Cutback tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído, mas localizei a origem lá. Eu só não gosto de coração de grego. Também não curto isso aí, não. Cara, pica as carnes todas que quase o pão aquela coxinha, aquela asinha de Eaco, frango, aquela picanhazinha. Outro Para, muda de assunto porque tá embaçado. <risos> <risos> Opa, que trabalho é essa? Eita, nós! Olha, olha aí que maravilha! Ó, isso porque não tem CD rolando, hein? Mas que merda! Pane hum. da eletrônica. Os caminhões deram pane, seguimos a fica aí fica para depois Soldado, sua prioridade é a Shira, entendeu? Vamos em frente, atenção. Eish! se engasgou com a própria baba cara. Não é nada, tô bem. Tá é mais caro que... Tá caro demais, né? Levem ele de volta pra nave. Avisem os médicos. O que que tá vendo? Mantenham distância. Tá muito caro, né? Merda. Tenner, eu tô vendo a sombra. Tem movimento. Me aproximando. Ixi, vai dar zica aqui, hein? Vai dar B.O. Com certeza, se tem animal ali. Nossa, mano, tá pra tá que carregar o negócio, cara? Pelo amor de Deus, ajuda, ajuda o tio. encontramos um possível perigo biológico. Solicitando o procedimento de quarentena na base. Droga, Tenner! Falei para vocês não estragarem tudo! Esse pouso é responsabilidade minha e você não tem nenhuma autoridade sobre mim! Maxwell, merda! Unidade 2, mantenha a posição. Estamos indo na sua direção. Tô falando, esse cara é um bosta, hein, mano? Não vai dar problema esse cara, hein? Esse cara vai dar merda, esse cara aí. Acho que é o comandante de tudo. Caramba, pera aí, pera aí que deu uma travada aqui, mano Vamos lá, voltou, bora lá Epa, epa, epa Olha o maluquete ali Que parada é essa aqui, mano? Aí, chefe, perdemos você Estou indo atrás da outra zona E o Scarstead? Ele tá péssimo Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Profita ou um mistério, mas eu precisaria coletar amostras. Vixe, falei. Olha o naipe desse malucão aí, bicho feio. Ih, mano. Eita, pelo amor de Deus! Ah, tá. Ok, você quer brincar? Ai, caramba. Nossa. O louco, filhão. Ih, morri. Mano, não dá pra saber, cara, quando ele vai atacar. Olha. Nossa, mano, eu tô fazendo o comando certo aqui, meu truta. É nóis. Morreu? Opa. Caraca, me atacou. Ela enlouqueceu e eu Olha, o nome do personagem o Fardy, é o Fard. É o Fard. Invadido pra cá. É, tô aprendendo um pouco os comandos aqui, né? Tá, tudo muito estranho. Tenner, achei. Bom trabalho. Pegue os discos e dê um fora. Espera, espera aí. Tá só em modo de transmissão. Tener, o sinal não tá vindo da sonda. Tá vindo de fora da nossa área de busca, de outro lugar do planeta. É impossível. Não tem mais ninguém. Recupere o disco rígido. Vamos analisar o sinal ao voltar para base. Entendido. Troca! Tá fritando, Tanner. Passa a frequência. O, o quê? A... a frequência portadora é 97. Ponto... Tanner. Tá me ouvindo? Ai, merda. Ixi, mano. Merda. Tanner. Tanner. Tô vendo muita merda estranha por aqui. Tempestade? Corre, filhão. Meu Deus! Ai! Meu Deus! Voo! Vou Ai, caraca! Esquentou, hein? Nossa, o que aconteceu, cara? É muito load, né? Pera... Ah! Nossa, mano, o bagulho desintegra. Vamos! Opa, deu um flashback ali? Não deu pra ver, hein? Acho que foi o que aconteceu. Não, não, não. Vá. Funciona. Caraca, mano, pega até os. Baixas E uma possível contaminação! Não preciso de quarentena na base! Está ouvindo? Ah, ah, ah, merda! Maxwell, que merda é essa? O que você acha? Primeiro, Sargento Senhor, precisamos seguir o procedimento de quarentena e suspender o pouso. Os relatórios iniciais sobre esse planeta estavam errados tem algum tipo de anomalia se pousar agora todos vão morrer não tem como suspender o pouso, é tarde demais não temos para onde ir vixe Precisamos de médicos. Chamem eles. Rápido. Ari, não. Estão contaminados. Vamos conter eles. É uma ordem. Você sempre foi um filho da puta. Olhem ao redor. Esses homens e mulheres precisam de atendimento médico. Agora mexam-se e façam a coisa certa ou eu vou ter. Eita. Eita. Não! Oxi. Contenção. Agora. Falando, e mano. Esse maluco. Só pela voz do cara você já vê a merda que o cara. Eita, matou, mano. Iiiiih, bagulho. Opa. O é o Willow, que é bem. Eu cuido Ai, caraca. Ele, Foi isso, que isso? Yaco, me dá Vou atrás do Max. Entra-se nada, meu rei. Você matou maluquete lá. Olha. Mentira. Olha, o cara tá mentindo tudo ali, mano. Cara safado, velho. Para abrir o inventário. Não é pra cá, não? Ué, opa, como é que é? Desmontar, equipar Vamos equipar pra ver, né? Oh, tem bastante munição aqui, em fita É nóis Epa, mas, mano, o que, que é pra fazer? Ah Abra o inventário. Cada um por si. É verdade, hein? Use a tela do inventário para examinar e equipar os itens. Pressione sobre um espaço. Com certeza. Vamos aqui. É, mas como faz? Equipado. Equipado. Equipado. Fechar Acho que dá pra ir embora, né? Hum, entendi Só pra mostrar como... Eita, pega Ô, oh, louco Que arminha da hora, hein Caraca Ai, morri Pula, pula, filho. Bora, cada um por si, verdade. Pode, eita, eita, eu tô morrendo. Tô pegando fogo, mano. Ai, ah, peguei fogo de novo, caramba. Eu não curti muito a movimentação do personagem na, no combate, mas acho que, acho que dá para se adaptar, né? Olha o safado Traitores, lá que se aproximem. Vixe, matei o cara. Lixeba. Oi? Oxê! Acabou? Como é que é? Faça a coisa certa! Dê a ordem! Mande adiar a porra do bolso! É tarde demais! Nossa! Ah, e você? Me ajudem com os feridos! Temos que levá-los ao laboratório! Aqui! Anda logo, gente, rápido. Cara, que fita. Que maluco safado, cara. Sempre, sempre tem que ter um bundão, né? Todo lugar. Ou você vai ficar bem. Parece que esse é um problema seu, okay. um jeito! Caramba, os caras só sabem xingar <risos> o cara, né, mano? O que você tá fazendo? Eu vou congelar você de novo até que o laboratório possa salvar a sua vida. Não seja ridícula. Eu vou morrer. Eu não sei confortar as pessoas. <risos> Ixi, congelou o cara de novo, mano. E vamos pra mais load. Vamos, vamos lá, né? Cara, por que eu não preciso compartilhar essa brisa eterna aqui? Quando é que algo realmente acaba? Opa, o que, que é isso? Foi quando o seu povo abandonou a Terra? Foi quando você viu a primeira nave ir pelos ares? Foi quando viu os seus colegas Outriders caindo à sua volta? Ixi. Foi quando se viu morrendo? Mas Enoch ainda não acabou com você, Outrider. Como eu sempre digo, só termina quando acaba. Opa. É um espírito do planeta isso, cara? Enoch é o planeta, certo? De que ano você é? O ano? De que ano? O quê? Essa é a sua cápsula. Cadê os nós do transmissor? Bem, doutor. Temos que. Ir. Estão chegando. Não podemos deixar eles aqui. São ultraias. Não foi por eles que viemos aqui. Eu sinto muito. Enche. Acordou numa outra época. É, ele foi congelado, né? Nossa a nave do espaço, cara. Caiu na terra. É, no... Não se fecha, babaca. <risos> <Capitão>. <risos> Tem mais aqui. Alt Achei que vocês estavam mortos. Ah, é? Me solta e eu te mostro. Ah. <risos> a anomalia está vindo. Vamos ver se você corre rápido para a terra de ninguém, como os outros. Nossa, que merda, mano. Tô falando, tá, tá vendo? Tá vendo, ó? Os caras foram para um planeta do zero, aí levou os humanos, aí a merda que ficou. Ó, falando, cara, a gente não presta. Não sei por que, que a gente foi criado, cara. O que, que você me diz, Farley? O que você me fala? Anda! Onde é que eu tô? Cala a droga dessa boca! Ei! Ei, soldado! Você também é da ECA, né? Lá na terra de ninguém, a gente vai ter que se unir para sobreviver! Sobreviver a quê? A grande tempestade que vai aflitar a gente! Ei, eu mandei vocês calarem a maldita boca! Chegamos! Anda! Voltem! Voltem! Que merda tá rolando? Eles têm o um divergente acabando com o nosso pessoal! Tem que dar o fora daqui! Onde? A tempestade tá é chegando! Acha que o divergente liga pra tempestade? Merda, merda, merda! Vai por trás, pela prisão! A gente não vai conseguir! Vamos largá-los aqui e procurar um abrigo! E deixar o capitão sem o show dele? Você enlouqueceu! De... Nossa, que desgrameira quanto, total hein Quanto tempo faz? Que? Essa, essa guerra, quanto tempo faz? porra? eu, desde antes de eu nascer Mas isso é impossível Anda, abre a merda do portão E anda Segura firme, quase lá Quase onde? Pra onde tá levando a gente? Eu não devia... O que tem de errado com você? Acabou de acordar ou algo assim? Congelamento, eu... Bom, deixa eu fazer um resumo rápido. Lembra do paraíso que vocês Altidas prometeram? Adivinha o que ganhamos? Malditas tempestades alienígenas! Sem abrigo, sem comida, jogados na sarjeta como exilados, enquanto seus amigos da STI estão numa boa no bunker. Mentira, não foi assim. Perdemos os eletrônicos. A gente podia ter deixado vocês apodrecerem nas capas. vamos você, seu ingrato. Nossa, mano. Quantas vezes eu mandei calar a boca? Obrigado. Nossa, caraca! Olha Foi isso, velho! Aí, aí, party, aí, ó. Receita da... do desastre, ó. Caraca, mano. Olha os ca... Olha o cara queimando o um maluco ali em cima, mano. Vivo. Pendurado. Isso não tá acontecendo vocês são malucos. Tudo isso é uma insanidade. É isso mesmo! Uh! Você chegou na terra de ninguém, cara! Nossa, mano. Parecendo Mad Max misturado com fuga de Los Angeles misturado com fuga de Nova York com Cyberpunk. Mano, tá tudo destru Mano, e um, um, uma pitada ali de Dante's Inferno, cara. Nossa. Mas tá em Bastations, hein? Olha o lugar. E morrer já Nossa. Eita. Já era, maluco. Caraca. Escolheram o caminho? Vamos lá. Tecnomante. Longo alcance, suporte e dispositivos. Ah, aqui deve ser a classe. Piromante. Alcance, médio alcance. Conjurador do fogo. Trapaceiro, curto alcance, ataques rápidos Espaço-tempo Devastador, curto alcance, tanque Defesa da posição Oxi, é MOBA isso, mano? Vamos pro trapaceiro aqui, mano Acho que é Vamos ver, ó é, Viole as leis do tempo e do espaço para Aparecer de repente Assassinar seus inimigos e retornar em segurança Em um piscar de olhos Como trapaceiro você recebe Cura E uma quantidade de escudo Por cada inimigo morto Bom, vamos lá, né Selecionar caminho, sim o Trapaceiro, acho que é o cara mais Acho que é o mais ideal aqui né mano, mas como assim cara? Por que não segue uma história de um cara que vai tentar salvar a resistência, ajudar a resistência do no novo planeta? Ele tá sendo. Ele foi infectado, né? Pelo. pelo. pelo planeta, né? Ficou bravo, hein ah, Registro de dinheiro Chega ao outro lado do campo Da batalha Nível 2, grau do mundo 1 um. Nossa, tem nada de... que é que é isso? Opa, regeneração de vidas Como trapaceiro você recupera pontos de vida E ganha um escudo Tá bom que é isso? Ah, tá Tem umas habilidades aqui Entendi só preciso Olhas. cruzar esse inferno Não sei que porra tá acontecendo Mas meu lugar não é aqui Mas o que? Ai, merda Habilidades, LB, LP, Ai, caraca Olha, derreteu maluco, mano. O que está acontecendo comigo? Eita, eu confundo o botão, cara. Abaixa. Derretiu os caras, velho. Não consigo mirar. O louco lá em cima, hein? pegar item. Calças. Ah, agora já. Agora já tô vestido, pelo menos, né? Foda-se! Corre! Mantenha uma posição! Ai, caraca. Eles têm uma aberração! Eles estão é... fugindo de mim? Ótimo! Por mim pode ser assim! Lindo Lindo Boa Mais um, mais dois aqui, ó Aonde? Tem pontinhos vermelhos aqui, velho Aqui Toma Como é que dá zoom isso aqui? Opa Aqui Toma Panaca! Vixe, vixe, vixe, vixe. Opa, que foi isso? Errei. Olha o cara aqui. Toma. bagulho é cabuloso aqui, hein. Nossa! Isso. Essas luzes, essa tempestade, já vi isso antes. Na floresta, quando pousamos. Vou catar aqui é aqui, mano. Boa. Também tem, hein? Vamos ver aqui. Está é equipado? É equipado. Beleza. Não fez nada <risos> Não fez nada o poder ali, mano Sendo, cara pelo amor de Deus olha o cara não morreu Eita, que bosta é essa? Ai, morri Tre... valeu. Meu truco, armadilha de lentidão L -P, -R P Vamos ver o que ele faz. Ah, deixa os caras lentos dentro de uma bolha e você senta botando os maluquete. Entendi. O que é isso aqui? Fala, Fábio. E, aí, Fábio. e aí, Otávio? Tudo bem, cara? Sumido. Você tá bem? Tô com cara de que eu vou me ferrar aqui, mano, com certeza. Ó, oh, terminei. Passei a primeira missão do bagulho, né? Até, até o momento o jogo tá interessante, cara. Divergente. Eita! Vixe! Tô bem também, cara. Tem uma subida por causa. Ah, entendi. Tá certo. Tem que focar né? nos estudos, mano. Quem é Impossível. Ixi, Tanto mano. poder inexplorado Tanta confusão Você quer respostas Não importa o que você era antes Você mudou agora Uma nova vida Não desperdice Quem? Quem era esse? Nortisset? Ele é divergente Eu sou só um homenzinho um homenzinho Divergente, o que essa merda significa? Você Você não sabe o que é? De onde roubou esse uniforme? Não roubei, é meu Ah é? Se você é um Outrider, tá lutando do lado errado, divergente Do que você tá falando? Tá, tá, a Gran Marechal vai explicar, vem Mano, o cara é o cara acordou numa outra época. Ele não vai saber o que tá acontecendo mesmo. Será que dá pra jogar multiplayer nessa parada, cara? Então vamos para o carregamento. Caraca, mano, que demora, hein? Pra carregar o bagulho. Aí, caramba, o que é isso? Onde ela tá? Ali, ali. O que é aquilo? Ah, vai, vai, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora. Faça o que tiver que fazer, Tenente. Oxe, é a minazinha lá? A Shira? Shira? Você não morreu. Desculpe te decepcionar. Você veio do lado deles. Tem alguma informação para nós? Tá de sacanagem com a minha cara? Olha, estamos em guerra. Então ou você me ajuda ou volta pra cápsula. Espera. Eu acabei de acordar. E só vi um monte de merda e eu dormi, sabe-se lá, por quantos 31 anos? Trinta anos. Então, há 31 anos eu vejo gente lutando e morrendo enquanto você dormia confortavelmente. Então, me desculpa se eu não estou dando uma festinha pra você. Nossa, que desgraçada. Como é que o cara tem culpa mano? O que aconteceu mano? com você? A anomalia. Foi isso que aconteceu. Falar daquela tempestade? Dissemos pra não pousarem. Tudo que era mais avançado que o um motor, a graxa queimou. Todos os dados... apagados. Não podíamos plantar, fabricar remédios, então acabamos na mesma situação de quando deixamos a Terra. Matando uns aos outros, brigando pelo pouco que restou. Por que vocês não foram para outro lugar? Os Outriders morreram... Podiam... Os Outriders morreram. O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de Vale. Não dá pra ir a lugar nenhum. Você não entende, né? Acha é que tá sonhando? Isso é real, Eu acredite, essa merda é real. Gostando ou não, agora você tá aqui nesse monte de merda, como todos nós. Ah. Você nunca devia ter acordado. Ah. Ué, queria que eu perdesse tudo isso. É Chegamos Os caninos pegaram ele. Levaram para o subterrâneo. Bom, tragam ele de volta. Pode estar do nosso lado, mas não é nosso território, senhora. Não vou perder ninguém por causa do E Iaco. Iacob? Ele continua vivo? Não por muito tempo, pelo jeito. Então vou atrás dele. Tem hora? Tem hora? Me esquece. Já foi resolvido. Caraca, mano. Que mulher idiota, cara. Grau do mundo... Bom, vamos lá. Definir o grau do mundo mais alto... Mais alto. Mais alto. Aumenta. A dificuldade de jogo, mas melhora itens de saque. Pressione sobre a carta do grau do mundo para definir o grau e receber suas recompensas. Bom, tá bloqueado aqui, vamos vamo aqui, né? Seleção automática. amor de Deus, vamos jogar, bagunça, Cessar os menus, acessaram o menu do herói, inventário aqui, não tenho nada, equipado, equipado, equipado, A equipamento que tem uma estrelinha. Missões ativas. Em ponto. Vamos lá. Habilidades. Classe. Nossa. Que bagulho é isso, cara? Ponto de classe aumenta. eu não tenho nada, né? Entra no depósito dos caninos para salvar Jacum. Aí, Shira, Já estou pronto e procurando o Iaco. Quem são esses filhos da puta? Bandidos, traficantes de drogas e de crianças. Se chamam de caninos. Ninguém sentiria falta se você desse cabo de umas dezenas deles. Nada é de graça! Seja divergente ou não. Diferença. Diferença. Quer a verdade? Então, ele, ele virou um divergente, cara. Modo cooperativo com amigos. Mano, é muita, é muita informação, cara. Que que custa os caras fazer um jogo, cara? Simples, mano. Só pra jogar. Você pode convidar seus amigos no lobby ou no mesmo jogo. Os amigos também podem entrar sem convite. Certo? Tá. Você pode usar a estação de organização da partida. O Buscar uma equipe. No lobby, a linha de tempo de missão permite selecionar qualquer momento da história. Desbloqueado. Passado ou futuro. Seu nível de herói e seus equipamentos não serão alterados. Tá bom. Quero jogar a campanha, cara. Cadê a campanha, velho? Pelo amor de Deus. O povo tá no vinagre aqui, hein? Achei que tinha visto alguma coisa aqui. Circulando, nada ver aqui. Oxe. É, meio Destiny o negócio, né? Jacob Dabrowski vai embora. Escuta aqui, idiota. Tem uma arma apontada, bem oh, louco. Caraca, os caras arrebenta aqui, hein, mano. Estou indo, tô indo pro vinagre, hein? Vamos lá. Ó. Ficar segurando aqui. Poxa, não recupera mais nada? Caraca, velho. Então vai. Nossa, é bem Gears aqui, ó Tá então, umas munição aqui, é claro, né? Ai, caraca. Mano, sai daí pelo amor de Deus, filho. Ixi. E mano, travou o bagulho. Ai, caraca. Eita, piga, nossa, mano. Caraca, que, que esse cara é difícil, mano. Ó, aí Eu já. Eu já fui já. Eu já comi. Mano, que maluquete, foram são esses? Ai caraca. Que vai dessa? É ah, tá de brincadeira. os cara do mal Ah Olha Os cara do mal lá Mano, quem são esses malucos? Caraca aqui Aceita empada Ô oh, Farley, já comeu um cachorro quente aqui Eu adoro empada, hein Muito bom, muito bom Empada de frango, de, de palmito Cadê o Jacob? Vamos catar as munições aqui, né? Frango, boa é a que eu mais gosto. Belos olhos aí. Opa. Opa, desculpa, gente. Eu achei que aqui era o banheiro. Você tá bem? Eu tinha tudo sob controle. Quanto tempo? Eu te conheço. Curva! Achei que você tinha morrido. Você é que vai morrer se não for até a Shira agora. Ah, Shira. Tudo bem. Venha me encontrar quando puder, Senhor. Entre nos Bom. Oh. Shira, achei o Iacobi e tá inteiro, tá indo encontrar você. O velho Bebun não morre nunca. <risos> Bom, você podia vir também. Temos assuntos para colocar em dia. Depósito dos caninos, acampamento, ponto de interesse, comerciantes. Acho que é pra cá que a gente tem que ir, né, cara? Tudo bloqueado ainda, acho que é pra cá. Encontro e tira na sala, aonde que é? Cadê os caras que tentou matar ela, mano? É, ma matar ele, aquele malucão lá. Muito, muito mal, mal alinhado aqui o negócio. Oxi. Não, por que não? Porque ele pode fazer a merda que ele quiser. E aí? Nunca fiquei tão feliz de ver uma cara conhecida. Você não envelheceu nada. E você tá velho, amigo. No corredor, aquele era o Sete. O que ele fazia aqui? Ignorando nossos pedidos de ajuda. Achei que ele estava do seu lado. O Sete? Ele não tá do lado de ninguém. Os insurgentes têm divergentes e eles são um pesadelo. A gente tem sorte que o Seth aparece para enfrentar eles às vezes, mas só quando isso serve para o esquema deles, seja qual for. Ah, droga. O que? Você não faz ideia da situação, Outrider. Achamos que tínhamos escapado do apocalipse. Achamos que podíamos recomeçar aqui, mas estávamos errados. Eu estava errada. Tira. Sabe por que eu estou no comando? Porque eu sou a única oficial que sobreviveu. Os insurgentes à espreita são ferozes, sádicos, e eles nos cercaram. Temos pouca comida, balas. E se aquelas aberrações não nos matarem, o planeta mata. Que bom que voltou. Aquele fungo preto na floresta, nunca achamos a cura. As montanhas cheias de abominações. E as tempestades da anomalia ficam maiores a cada ano. Não nos resta muito tempo. Se não conseguirmos sair desse vale, se não acharmos um milagre... Esse último resquício de humanidade acaba... tira Opa, olha só pra isso. Agora eu posso fazer coisas. Eu não entendo, mas talvez tenha um motivo. Sim, você tem eu acho que eu sei porque eu salvei a droga da sua vida tantos anos atrás. Acho que não era bem isso que você tinha em mente. Eu não vou reclamar. Ainda não entendi. Quando pousamos, a tempestade destruiu a Cuthbert, mas eu não. Por quê? Por que eu virei... Divergente? Quem vai saber? Com as tempestades, alguns são dilacerados, alguns ficam cor-de-rosa e alguns voltam... Imortais, cacete. Nada sobre a anomalia faz sentido. Ela perturba as leis da natureza, transforma tudo o que toca. No início, os melhores cientistas da ECA tentaram entender as tempestades, controlar elas. Ninguém sobreviveu. Parece que você teve sorte, chefe. <risos> Ou talvez não. Tudo o que importa é que você está do nosso lado. Nossa única rota de suprimentos foi bloqueada por um divergente imune às nossas armas. Perto da velha central solar. O Sete não quis nos ajudar em nada, mas agora tem você. Ah, por que não? Ajudar a humanidade a sobreviver mais um dia? Tenente! Que merda é essa? A frente toda desmoronou! É como um terremoto! Acho que perdemos toda a primeira linha de defesa! Eu tô indo. Vai, vai, vai! Aí! Se eu não tiver outra chance, eu tentei te encontrar. Mas foi um caos, a gente teve que correr, eu só... Esquece. Eu tô vivo. Eu devia ter morrido mais dez vezes se não fosse o Tanner, se não fosse a Shira. Sou eu que tenho contas a acertar agora Chefe Eu senti sua falta É bom ter você de volta Agora, dá uma surra nesse divergente por nós Pra gente poder voltar para essa maldita briga Caraca, que confusão, né, mano? Vou ver o que posso fazer. Mas, Shira, ainda tenho uns 30 anos de perguntas para fazer. Então, se sobreviver, depois venha me perguntar. Mas não posso prometer que eu saiba responder tudo. Novas missões secundárias bloqueadas. Avançar a história principal. Novas missões secundárias foram disponíveis. Verifique no radar ou no mapa do mundo para novos ícones na missão. Beleza. Mas vamos deixar para a próxima, né? Já estamos aí estourando uma hora e meia de live é... e vamos deixar para amanhã. Essa é aquela mulher lá do começo? É, Farley, é aquela mulher lá do começo. Eu não sei o que acontece com as mulheres desses jogos, cara. São todas grossas, idiotas, ignorantes e mal-educadas. Impressionante, impressionante. Não tem uma da hora, né? Bom, turma, vou encerrando por aqui. Espero que todos vocês tenham curtido. Esse foi o início de Outriders. Agora eu pronunciei o nome do jogo certo, pra mim era Outriders é, é, Game que foi lançado hoje, dia 1 de abril, <risos> no dia da mentira, no dia 1 de abril é, para todas as plataformas, lembrando que eu estou jogando para a plataforma da Xbox via Game Pass, ok? Valeu Farley, muito obrigado pela presença, de sempre como sempre, você é sempre clicar aqui da força a todos vocês, um forte abraço, bom descanso, amanhã estaremos de volta aqui no mesmo canal, no mesmo horário, tamo junto, é nóis, valeu e fui, valeu, obrigado, tamo junto.